atrás da maurício Mococo hoje nós estamos aqui numa região aqui de Minas nós paramos ali na estrada que nós viu um lugar aqui interessante onde o pessoal tira um cascai então nós vai fazer um vídeo aqui mostrar aí pro pessoal como é que é mais ou menos o lugar que nós paramos mesmo vamos ver se nós achamos alguma coisa interessante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 vai onde o Paulinho está embaixo no chão vamos mostrar um pouco aqui para baixo eu vou mostrar um pouco aqui do barranco onde dá aquelas partes mais amarelado que é onde deveria dar ouro ruim que de andar porque tá uma terra mais surta e há umas partes mais fundas e é onde a máquina já trabalhou mais nós temos que andar devagar aqui porque para escorregar aqui é facinho facinho vamos descer meio devagar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 Vou um pouco lá de cima lá. E é um zoeiro interessante. E é uma distância longe. aonde a máquina tira cascai. O Wes tá falando ali que parece que já achou um punhado de ouro. Hum. Mas nós estamos olhando pra ver se acha algum veio, né? Alguns veios mas Aqui, ó. Aqui negócio que você É, Olha aqui, O negócio de. Assim, meio nomeando, né? Não era cacheta, não? Não grande isso aí. Tem umas meio minha, né? parece que não é. Tem bem... Olha, um lugar bonito, aqui é um lugar muito bonito. Mas pode ser provável que tenha alguns manchões de ouro sim.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 do golvinho tá apagou, apagou. virou pra cá aqui vou ver do meu lado virou o vídeo virou o vídeo do meu lado olha aí virou virou acendeu a lanterna de novo então nós vamos tentar outro comando Eu vou dar um outro comando aqui agora para ouro. Só que eu vou ver um negócio aqui que está dando errado. Agora nós vamos dar o comando nela para ouro. E vamos ver o que, que vai nós vamos conseguir daqui. Barionica, se tiver ouro em pó... Ou em pepito, ou no quarto, no subsolo. Me dá a direção dele. Um, dois, três. É, me jogou lá para baixo. Ó. Não vai dar para descer lá. E aqui ela tá me jogando lá para o outro lado. É porque tem alguma coisa nesses barranco do lado. mas nós vamos nós vamos rodear por cá e nós vamos descer até lá vamos ver se nós passa aqui embaixo agora o Edson vai gravando aí um pouco aí paisagem e também conversando aí um pouco com é bom conversar ah, um lugar bem bem lugar bem bom para fazer fazer um vídeo lugar cheio de barranco cheio de maracacheta um punhado de, de vi. muitas pedras muito cascai então vai filmando e vou mostrando para vocês aí que tem de bom aqui tem um pé de macalveiro lá também ó no meio do mato é um barrancão ali ó cheio de coisa vai chegar até nele agora que foi onde de cada onde cavalião que mandou che chegar e vai chegando já quase pro dele lá já mostrar a paisagem lá para cima para você ver como é que é que é, as coisas como é que tá aqui ó de maurice tá ali na frente ali ó olhando as coisas e eu vou mostrando a paisagem para vocês aqui como é que Bom, agora vamos fazer o comando quase. aqui de novo que nós fizemos lá em cima mas nós viemos para a parte de baixo onde, se você tiver ouro no subsolo me dá a direção dele é é aqui mesmo dá uma filmada embaixo aí mostra aí como é que tá aí aqui está por meio amarelado onde foi indicado o lugar pode dar uma olhada mais Vou filmar mais perto pra vocês verem como que tá aqui. É, realmente aqui tem pó de ouro mesmo. Aqui tem é. um cara de pó de ouro. Vai vendo lá como o Maurício tá fazendo lá. A areinha que tá correndo aqui, ela tá amarela. Uhum. Ele mostra ela. Aqui. aqui, ó. Não, essa aqui é a coisa que eu tô mostrando. É um pó de ferro misturado com alguma coisa amarela mesmo aqui que tem um pó de ferro na ponta do meu dedo Só vocês vão dar aqui ó então um pó de ferro aqui Nossa, ó esses aqui ó, daria para fazer um teste com isso não está bem mostrado aí você pode ver que como... o nosso está pegando aí um pouquinho lá para ver para fazer o teste Aqui tem mais um pouquinho ainda o dedo aqui também é, tem. tem alguma coisa sobre amarelo na forma da mão mesmo é rapaz tem um ouro aqui nesse subsolo né? aí Indicado então aqui. é um negócio interessante você vê que aqui a, a máquina acabou com mais ou menos uns 5 metros e pode ser que aqui já esteja bem mais raso ele Tá dando aí, ó. É um manchão. Olha, uhum. tá dando um meio aqui mesmo, rapaz. Bem nesse meio. Você quer ver? Vai filmando as horas. É uhum. aqui, ó. É mais ou menos esse meio aqui, ó. Aqui ela já sai já sou fora uhum. é mais ou menos esse meio aqui ó tem um meio aqui que aqui tem um um pó de ouro misturado e não é pepita é pó agora pode ser que mais para lá esteja mais né não vai dar mais uma olhada para cá Então nós já vai aqui mais ou menos do jeito as horas já foram já está indicando mesmo a mesma reta aqui parece que foi cavada. Parece que alguém já veio fazer um teste aqui. Uhum. Aqui tá com as umas coisinhas aqui e pior que tá dando ouro em cima da onde o cara acabou aqui ó já vieram fazer teste aqui já pelo jeito tá dando aí ó uma amarelada é interessante né? hein rapaz ó já tem umas marcachetas vermelhas uhum. e aí tá pode ser que o cara também achou aqui hein rapaz, esse cara cavou alguma coisa aqui e não foi nós uhum isso é interessante e o pior é que tá dando ouro nesses barrões ó já virou para o uhum aqui tá dando outra é outro veio de ouro outro veio então filmar mais pertinho ali mostrar como é que é esses veios bem de perto ver como é que é a cor da terra como é que ela como é que ela muda viu e já é bem diferente dali ó ali bem tá, amarelo é vermelho aqui já tá bem amarelo ó Acho que embaixo que Bem amarelo, vejo. Assim, ó. Bem... Olha aqui. Bem amarelado, ó. A cor dela, ó. Vou pegar na mão que vocês verem. Aí, ó. da Amarelado. Dela. Aqui tá indicando o ouro. Nesse... Esse meio aqui então, eu tô, tô mostrando aqui. Então, o Maurício também tá mexendo ali. O Maurício tá mexendo, e aqui? O que mais que tem de deficiente ali agora? Então, é o que muda da terra isso aí, ó. lá. Tá é mostrando. aqui que pode estar o pó. Uhum. O barranco aqui é grande, né? O barranquinho, né? Barranca não mesmo, bem grande, ó aqui o tremzinho deu uns é 10 bem, metros esse bem, ele sobe aqui acima dá uns 10 metros de altura como aqui para lá das lá para lá é mais alto ainda vocês podem olhar aqui que eu tô ele tá no fundo do, do barranco aqui ó é mais interessante e é grande o local e é para todo mundo ver mesmo rapaz. esse barranco isso aí já está com mais de 8 metros de altura então aqui está dando uns 10 metros 8 metros de altura o lugar que nós está já tá cheguei eu acho que aqui já tá chegando no rei dele eu vou fazer outra pergunta para as varas Varione, se tiver ouro em pó nesse subsolo aqui não dá a direção dele um dois três aí as varas as varas me jogou lá no mesmo lá no mesmo lugar que nós estávamos uhum. então é só eu andar reto eu vou cair no ouro que está no subsolo Olha lá. Já cruzou aonde que eu mostrei E aqui ver. atrás também. Aqui alguém cavou aqui já. Uhum. alguém cavou aqui para tirar a terra aqui para fazer um ferro uhum. Também tá cruzando, indicando tá o Com dois veios de ouro. quantos minutos tá aí? Nove já nós vamos encerrar esse vídeo pedir os amigos aí para se inscrever no canal deixar um like para que o canal possa crescer também tá interessante né? então, aqui, é um lugar que precisa abortar e fazer um teste bem feito ali mesmo tirar um pouco do material ali e fazer uma coleta mas já teve gente fazendo essa coleta ali o cara não cavou à toa ali não aqui também é um outro lugar aqui no total tá dando três vezes de ouro já né? Passou a vara no total aqui no lugar que tá um lá embaixo um quase perto do outro e mais um aqui em cima Mas né? já tá aqui de novo no total são três vezes de ouro já fizeram coleta o pó, de, o, pó, o pó de ferro aqui está muito interessante aqui também tem uns pozinhos de ferro indicando o pó de ferro aqui está bem amarelo para vocês verem tá falando que está bem amarelo tá mesmo então isso indica o. então isso é isso, pessoal agora nós vamos encerrar esse vídeo e logo a gente vai fazer mais umas pesquisas aqui mais detalhadas e a gente informa aí no canal. Uma boa tarde Maurício Mococa. Hoje vamos fazer uma apresentação aqui da Azuariônica, que é um produto que a gente comercializa. Quem tiver interesse por ela, a descrição tá aí embaixo aí do vídeo. Então eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui dela, que é um vídeo curto, um vídeo de entrada do, do canal.